A Haddad Popular, a proposta da música era justamente misturar, né, o próprio nome já diz, o Haddad, o que vem do clássico, com o popular, com a música popular mesmo. E ela é uma regravação e por isso mesmo ela ganhou um novo arranjo, né, e nesse novo arranjo, o grande barato desse novo arranjo na realidade é essa mistura. Porque ela traz as cordas clássicas, você traz instrumentos que são muito típicos da música clássica, como é o caso de um fagote que tem no arranjo dessa música. E ao mesmo tempo você tem, que vai entrando aos poucos, no meio da música, os atabaques. E a minha proposta era justamente essa nesse novo arranjo. Poder misturar a música clássica com a música do povo. É porque eu acho que todo músico tem que ter um pé no clássico, que é fundamental para quem trabalha com música ter esse pé no clássico de ciberismo e o popular, que é o que eu sou realmente, um artista de música popular então, essa mistura, eu gosto muito por que não misturar, né? a música clássica com a música sonoridade que vem da música afro né? a sonoridade dos terreiros, de candomblé, de umbanda por que não esse encontro entre as duas coisas? e a letra dessa música ela menciona justamente a solidão do ser. Né? A Idade Popular é uma, ela tem uma letra mais, mais carregada, que fala de como o ser é só, e nesse, ness, nesses novos tempos, nesses novos tempos, né? no século XXI, de fato as pessoas estão muito sós, estão muito sós também por egoísmo, também por a forma como a tecnologia tomou espaço na vida, de forma a deixar tudo tão só. E cada vez menos se ouve ao outro, cada vez menos se presta atenção no outro, cada vez mais as pessoas falam de si, sobre eu, eu, eu, eu, eu, e não pensam no outro, né? não, não enxergam mais o outro. E a dade popular mostra isso, e tanto repete no refrão várias vezes, outro lugar, outro lugar, que não é só um outro lugar físico, mas também um outro lugar interno do próprio ser, da sua própria descoberta, mas principalmente da descoberta da existência dos outros, da, da percepção dos outros também. A necessidade, talvez, de regravar as músicas dando novas roupagens, venha, talvez, disso mesmo. Comecei a fazer música muito cedo, muito inexperiente, e cada vez você vai cobrando mais de si próprio. Né? Então, hoje eu me cobro um nível melhor de arranjos do que eu, que eu conseguia fazer há 10 anos atrás, isso sem sombra de dúvida. Então, por isso, essa necessidade também, e acho que as músicas merecem uma roupagem mais bacanas, é, a cada disco. Então, algumas músicas eu já havia gravado, mas eu queria vê-las ainda melhor. E, talvez daqui a alguns anos, músicas que eu hoje acho ótimas, eu queira gravar de novo, mas com outro arranjo, com outra roupagem, com outro ritmo, de outra forma. É, eu acho que a música tem que ter essa renovação. Há muitos anos atrás, muitos também não, há alguns anos atrás, na realidade eu tinha 17 anos, e eu tive a sorte de conhecer uma grande artista, chamada Anitta Salles. E ela me presenteou com uma música. E eu me lembro que ela me disse, me fez um pedido em especial que essa música não ficasse na gaveta. Naquela época, com 17 anos, eu não entendia realmente que ela não queria que a música ficasse na gaveta, mas não da forma como eu entendo hoje com 25. Hoje com 25 e sendo artista também, eu entendo que para o artista ver uma música guardada numa gaveta é a pior tragédia que pode existir, a pior desgraça que pode existir. Quem faz música não faz música para ficar guardada, não faz música para criar mofo. A música tem que estar tá por aí, tem que circular livremente. E nos anos de faculdade de Direito, ao longo do curso de Direito, eu me deparei com Creative Commons. Né? um projeto de licenciamento autoral, formas novas de, de licenciamento autoral, mas flexíveis. Então, ao invés de eu guardar todos, todos os direitos reservados para mim, que ó, são tantos direitos reservados assim, eu reservo alguns. Alguns direitos são meus, ou seja, a atribuição de autoria geralmente eu reservo. A atribuição de autoria é mencionar quem fez essa música, o autor principal dessa música, sou eu. Mas eu não retenho ao mesmo tempo os direitos de reprodução, de cópia, cópia radio, difusão e o diaba 4. Então quem quiser utilizar minha obra, livre para utilizar. E essa é a principal coisa da minha obra, é uma obra livre, como a, a arte deve ser. A verdadeira cultura é livre. É, se a gente pegar grandes indústrias, utilizaram músicas que já não tinham mais direitos autorais, quer dizer, que já não estavam mais sob a proteção dos direitos autorais, ou do direito de cópia, que seja, para fazer o seu grande sucesso. Então você pega obras de domínio público, utiliza, lucra a beça, e muito bem. Mas eu não sou um artista que trabalha pelo lucro. Eu sou um artista que trabalha pela arte, ela é o meu propósito. A música é o meu propósito, levá-la até as pessoas, tocar no coração das pessoas com essa música, esse é o meu propósito. Então, se de repente tem por aí um artista que utiliza um instrumento que acha que ficaria muito bom na minha música, mas eu não pus, porventura, e quiser gravar essa faixa e acrescentar o seu nome junto a essa música, como quem tocou aquele instrumento, e melhorá-la, minha obra é uma obra aberta. Se alguém quiser regravá-la, não tem que me pedir autorização também, porque eu já concedi essa autorização pelo tipo de licença que eu adoro. Se quer distribuir, a mesma coisa. Então, é uma forma de licenciamento que permite a arte ser livre e caminhar por onde a arte tem que ir. O resto é só mercantilismo cultural. né? Hoje em dia a gente tem muito disso, de mercantilismo cultural, meramente. E não é o meu caso. O meu caso é... Até porque não preciso disso para sobreviver, não é o meu propósito sobreviver de música, meu propósito é meramente fazer arte, e só isso. Por isso eu adoto licenças do comum, comecei a adotar já há algum tempo, a maioria da minha obra publicada está nesse, nesse tipo de licenciamento, e muito provavelmente os próximos discos, os próximos livros, ou qualquer obra que eu venha a fazer, estarão licenciados por esse tipo de licença. Todo sonhar só